Nessa aula, nós vamos trabalhar aqui o dedilhado que nós estudamos na aula 3 sobre a sequência Dó, Lá menor, Fá e Sol, ok? Então, vamos lá. O dedilhado que nós estudamos na aula 3 era aqui, né? 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Sobre o Dó. 1, um, E. 2 e 3 e 4 e vamos para o lá menor 1 um, e 2 e 3 e 4 e depois vamos para o fá 1 um, e 2 e 3 e 4 e e para o sol 1 um, e 2 e e 3 E 4 E Ok? Lembrando Que nós sempre vamos entrar no dedilhado Com as duas notas da ponta do acorde A ponta tá para lá Ok? Então, ó Se o acorde é aqui Eu vou entrar com essas duas notas aqui, tá? Ó? Tá vendo? Então, ó 1 um, E 2, e 3, e 4, e Lá menor 1, e 2, e 3, e 4, e Fá maior 1, e 2, e 3, e 4, e E por último, Sol maior 1, e 2, e 3, e Quatro e ok.